Você conhecerá agora a história verídica não só de um rei, mas de um povo que, mesmo com uma formação tribal tão profana, desenvolveram-se política, religiosa, militar e moralmente baseados numa história fictícia que os fizeram acreditar que eles eram valentes, destemidos, fortes, inteligentes, com uma fé inabalável em Deus e exemplares seres humanos. E eles se tornaram Você conseguiria imaginar a dor e o sofrimento de um povo guerreiro, trabalhador, espiritual e livre, vivendo sob o jugo de uma tirania e tendo que sobreviver como escravo? Bem, acho que você conseguiria. Assim sucedeu com o povo de Israel, quando foram escravizados na Babilônia. Uma situação como essa leva seres humanos ao seu extremo e abala muito o psicológico e a fé de um povo fazendo do medo a sua espada e pensando em levantar a fé, a coragem e principalmente a esperança daquele povo sofrido é que durante o exílio os sacerdotes hebreus reescreveram toda a história de Israel transformando-a em um hall de heróis passados onde em sua maioria vinham de uma descendência sagrada, até mesmo considerada divina. Mas a verdade histórica nunca deve ser destruída, pois com nossos erros também aprendemos como acertar. E é por isso que contarei a vocês a verdadeira história do rei Davi, história essa que infelizmente foi totalmente destruída pelos sacerdotes durante o exílio da Babilônia, mas que os nossos irmãos reveladores do livro de Urântia recuperaram e trouxeram com requintes de detalhes. A princípio, não podemos falar da história de Davi sem antes contar um pouco dos fatos sobre os hebreus do passado, de antes do exílio. Antes de tudo, eu sei que isso pode e vai te chocar, mas tenho que dizer que nunca existiram doze tribos de Israel. Apenas três ou quatro se estabeleceram na Palestina. Tínhamos Efraim, que ficava na região montanhosa ao norte e que foi de onde se originou a consciência israelita, e Judá, o clã Sulino. Essas eram as principais tribos representantes do povo israelita, sendo que os judaítas sempre tentavam difamar e enegrecer a história dos israelitas do norte. A nação hebraica passou a existir em consequência da união dos chamados israelitas e dos cananeus, porque os hebreus nunca expulsaram os cananeus da Palestina, como conta os atuais registros tidos como sagrados. Seus filhos e filhas se uniram em matrimônio e se tornaram um só povo. Como um exemplo disso, Judá era constituída, em sua maioria, por não-hebreus. Era formada por quenitas, calebitas, jebusitas e outros cananeus que eram nômades pastores e que conservavam as ideologias do clã do deserto. A história real e pretenciosa dos hebreus começa com Saul, reunindo os clãs do norte para resistir a um ataque dos amonitas aos seus companheiros tribais, os gileaditas que viviam no leste do Jordão. Com um exército de pouco mais de 3 mil homens, ele derrotou o inimigo. E foi essa façanha que levou todas as tribos das colinas a fazê-lo rei. Quando os sacerdotes exilados reescreveram esse relato, eles elevaram para 330 mil o número de homens do exército de Saul e acrescentaram Judá à lista de tribos que participaram da batalha. Imediatamente depois da derrota dos Amonitas, Saul foi feito rei por eleição popular das suas tropas. Nenhum sacerdote ou profeta participou desse acontecimento. Mas os sacerdotes, mais tarde, registraram nos arquivos que Saul foi coroado rei pelo profeta Samuel, cumprindo instruções divinas. E fizeram isso no intuito de estabelecer uma linha divina de descendência para a realeza judaíta de Davi. Então chegamos à maior de todas as distorções da história judaica, onde, após a vitória de Saul sobre os amonitas, os filisteus alarmaram-se e começaram a fazer ataques aos cães do Norte. Fato é que Davi e Saul nunca chegaram a estar de acordo e com os 600 homens, Davi fez uma aliança com os filisteus e marchou costa acima até Esdraelon. Ao chegar em Gati, os filisteus ordenaram a Davi que deixasse o acampamento, porque eles temiam que Davi, na hora do combate, Pudesse passar para o lado de Saul. Davi e suas tropas se retiraram, a luta começou e Saul perdeu. Após essa batalha, Davi, com seu pequeno exército, um agrupamento de poliglotas descontentes, constituindo-se na sua maior parte de desajustados sociais e de fugitivos da justiça, foram para a cidade não hebraica de Hebron, que se tornou o seu quartel general. E em Hebron, os seus compatriotas proclamaram no rei do novo reino de Judá. Davi buscava edificar-se politicamente, primeiro casando-se com a filha de Saul, depois com a viúva de Nabal, o Edomita Rico, e então com a filha de Talmai, o rei de Jeshu. Ele teve seis esposas dentre as mulheres de Jebus, para não mencionar a Betsabá, a esposa do Itita. A tribo de Judá, de Davi, era mais gentia do que judia. Contudo, os anciãs oprimidos de Efraim, que já estava em desaparecimento, vieram e ungiram-no como rei de Israel. E depois de uma ameaça militar, Davi então se uniu aos jebusitas e estabeleceu a sua capital do Reino Unido em Jebus, Jerusalém, que era uma cidade fortemente morada, próxima a Judá. Os filisteus sentiram-se provocados e logo atacaram Davi. Após uma batalha feroz, foram derrotados por Davi e mais uma vez Yavé foi estabelecido como o deus de todas as hostes. Só tem um detalhe, em algum momento Yavé teria que compartilhar a da glória das vitórias do exército de Davi com os deuses cananeus. E você sabe por quê? Porque 80% do exército de Davi era composto por cananeus baalistas, e isso até a Bíblia comprova, porque teve um trecho do Velho Testamento que os sacerdotes não editaram, está em 1 Crônicas Crônicas 14,11, onde diz, e subindo a Baal-perazim, Davi ali os feriu, e disse a Davi, por minha mão Deus derrotou a meus inimigos, como se rompem as águas pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E eu sei que, como de costume, virão inúmeros doutores da Bíblia trazendo suas explicações, cada um com uma diferente, para tentar explicar por que o exército de Davi nomeou uma cidade em homenagem a Baal. Mas foi depois que conheci a explicação do livro de Urântia que finalmente compreendi o fato que me convenceu. E somente depois dessa derrota dos filisteus é que Davi ganhou a posse da arca de Javé, levou para Jerusalém e tornou oficial a adoração de Javé dentro do seu reino. A corrupta máquina política de Davi começou a tomar posse pessoal da terra ao norte, violando os costumes hebreus. E em breve, tomou a si o controle das taxas pagas pelas caravanas anteriormente coletadas pelos filisteus. E então, com total autoritarismo, veio uma série de atrocidades que culminaram com o assassinato de Urias. Todos os apelos judiciais foram julgados em Jerusalém. Não mais os anciãs podiam fazer justiça. Era Davi que decidia o que era justo. E mesmo depois de sua morte, Davi foi uma decepção para Israel, pois a sua descendência, Salomão, Continuou com toda a tirania e os impostos do regime do seu pai. Salomão levou a nação em bancarrota, esbanjando riqueza com sua corte e com o seu complicado programa de construções, cito a Casa do Líbano, o Palácio da Filha do Faraó, o Templo de Yavé, o Palácio do Rei e a restauração dos muros de inúmeras cidades incluindo também nessa lista a sua vasta marinha hebraica, operada por marinheiros sírios, e é claro, não podemos esquecer do seu harém com quase mil mulheres, afinal, uma fruta não cai longe do pé. Mesmo que nós estejamos cientes desses erros por parte dos sacerdotes do passado, Davi, Salomão e outros, hoje em dia reconhecemos que o povo de Israel se tornou de fato um exemplo a ser seguido e realmente reescreveram a sua história a ponto de fazer valer o título de um povo guerreiro, descendente de heróis de outrora, afinal, o que diz quem somos não é o nosso passado, mas quem somos hoje, e hoje eles são heróis.